Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui a música Vem Me Buscar, tá? da dupla né Jefferson e Swellen, ok? Antes de ir para o tutorial, não esquece de deixar aquele like, tá? de deixar aquela inscrição para fortalecer o canal. E o principal, comenta abaixo de onde você está assistindo esse vídeo, ok? Eu quero te conhecer melhor, tá? Então coloca aí, estou assistindo dos Estados Unidos, estou assistindo do Rio de Janeiro assistindo do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar, comenta aí para eu conhecer melhor vocês, ok? Vamos para o tutorial então? Bom, estou fazendo esse tutorial na tonalidade original, tá? Então não reclamem, por favor, qualquer coisa depois eu faço um meio tom abaixo, tá bom? Tá facinho de transpor aqui, tá? Tirou os sustenidos, ficou fácil de tocar, tá bom? Bom, música está em, em eu queria falar Ré sustenido menor, mas está em Fá sustenido maior, tá? A tonalidade é essa, né? E aí, a gente trabalha aqui com as relativas, tá? Então, bem fácil, eu estou usando aqui um piano e pad, ok? Se você não sabe o que é pad, procura aqui no canal, que eu fiz um vídeo explicando o que é pad, tá bom? Eu estou usando aqui, então, um pad aqui do meu MX61, ok? É, não estou ganhando nada para falar disso, está daí a Marra, mas vamos lá. Vamos começar aqui com o um acorde de Ré menor. A música não tem introdução, tá? Então a primeira parte aqui é bem fácil, gente. Ó, Ré menor, Dó sustenido, Si, Sol sustenido menor. Vai repetir de novo, tá? É, Ré sustenido menor, Dó sustenido. Vai vir Sol sustenido Menor Si e Dó sustenido tá? Vamos lá Eu acho tá? que eu não sei cantar muito bem não Estava ouvindo vindo e aprendendo aqui hoje né? Vou tocar a oitava abaixo Com a glória que há de vir Beleza? Vou aqui, tá? Vou só tocando ele lendo a letra ó. És adorado entre nós Cadê aqui, né? O nosso já me perdendo Sim. tão desejado Aqui Beleza? Ré sustenido menor Nada se comparará. Dó sustenido. Com a glória que há de vir. Tá vendo aí as, as notas aí na tela? Beleza? Agora vai ser Si. Eu não sou daqui pra casa. Não... Tá, então é Dó é Si e Dó sustenido. Aí vai de novo. Ó. aqui. Aí antes da gente vou fazer se eu não sou daqui de novo tem um. Eu não sou eu. Tá vendo lá sustenido menor? Não sou daqui. Beleza. Pra casa vou. Dó sustenido. Voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Vocês devem estar ouvindo uma moto aí, né? Passando, fazendo barulho, atrapalhando a história. Ô oh, Senhor! Vamos pegar de novo essa parte aqui, então. Vou fazer agora só segurando. Já estou segurando, tem quase dedilhado, né? Eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu tenho que ler a letra, gente, que eu não sei cantar a música, tá? Eu não sou daqui, dá até um escapadinho daqui dedo aqui. Para casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Vamos, vamos discutir um pouco aqui. Ah, o William tá muito parado, mimimi e tudo mais, né? O é, que, que tá para você fazer? Dá para você fazer aquele. Já falei em vários vídeos aqui para você fazer um dedilhado em terças, tá? Ó. Então vamos pegar aqui, ó. Eu não sei... Sou... A quinta dele e aí eu pego o terce tônico. ideia é vocês fazerem a terça oitavada tá vendo? Então eu faço o baixo oitavado ó, e pego a terça do acorde aqui, ó tá? o acorde aqui, a terça é a nota do meio, tá? Então, ó, eu faço o acorde aberto aqui e pego a terça ó. pra worship fica maravilhoso, ó Aquela outra parte, eu não sou daqui. Você pode vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Assim a gente toca os worship. Ó, eu tô gravando um curso de worship. Tá, em breve eu vou lançar aí, só mostrando esses paraná. Aqui tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês, beleza? Parte do dedilhado aqui, mais ou menos, já mostrei pra vocês. Já tá quase acabando o tutorial, meu Deus do céu. Vamos lá. É, então, ele vem me buscar e com ele eu irei. Aí, agora a gente vai pra parte do Yeshua. Antes de ir pra parte do Yeshua, você vai olhar aí, tá? Embaixo na descrição do vídeo, vai entrar lá e vai comprar um curso meu, tá? Nem que seja o teclado expresso, né? Pra dar uma fortalecida aí também aqui, né? Pra nós continuar com o canal, tá? Então, ou se você quiser suporte, né? Tem um curso de teclado online também, o link tá na descrição e nos comentários, tá? Vai vir a parte do Yeshua, tá? O curioso é que no Cifra Club não tinha isso, né? Tava assim, Yeshua. Mas lá na música tá Yeshua. Curioso, né? Então, ó, é Si. Ré sustenido menor. Dó sustenido. Tá vendo? O Messias aguarda... parte aqui duas vezes, aí vai vir aqui uma passagemzinha bobinha só sustenido menor pra voltar a música pro começo, né? Lá sustenido menor Si e Dó sustenido, tá? Daqui a música volta toda pro começo, né? Cantar até chegar a parte do Yeshua, né? Beleza? Aí aqui tem um Paranauezinho aqui, tá? Pra vocês pegar. fazer em breve Jesus no céu vai aparecer, né? Só que na música tem um contra lá Então faz, né? Quer ver? O Messias aguardado, ele vem me buscar Aí segurou, O ré, ó Em breve, Jesus Vai em breve, Jesus vendo? entra aqui o acorde, ele entra no contra, tá? Só pra ficar aqui não falar que eu não passei, né? Então, ó Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar Jesus. Jesus. Meu Deus do céu, é a letra? O céu vai aparecer. Então, só o menor, né? Lá sustenido menor. E todo o joelho se dobrará, me perdi. Toda a língua confessará. Beleza? Depois você faz seu corre aí Para ver como é que canta essa parte aqui, que agora eu já esqueci. Aí, depois vai vir a parte mais a igreja será arrebatada. Vai ser só o sustenido menor, mas a igreja será arrebatada. Lá sustenido menor. Não piscar de olho. Si acontecerá. Dó sustenido. mas a igreja. Mesma coisa. Só sustenido menor. Lá sustenido menor. Si. Dó sustenido. daqui, vai fazer um Yeshua diferente, vai ficar Yeshua não vai ter o ah, vai ser Yeshua O resto é repetição. E a cifra tá na descrição aí, tá? para vocês dar uma consultada aí e tudo mais, ok? E aí, quem sabe, aí eu faço tutorial aqui numa tonalidade mais simples. Posso fazer em Mi menor, que fica alto pra caramba, né? Tá vendo? Dá então, fazer um meio tom acima. Meio tom abaixo vai continuar até no. ficar mais melhor, tá? Mas aí vocês comentem aí, tá? Se for o caso, eu faço ela meio tom acima ou meio tom abaixo depois, tá bom? É, bem, a música é bem tranquila, tá? Não esquece de comentar de onde você tá assistindo esse vídeo, não esquece de comentar, tá bom? É... Seu nome, claro, né? Pedir um abraço e tudo mais, ok? Se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? E dar uma olhada lá nos meus cursos lá que você me abençoa e eu te abençoo aqui no YouTube, tá bom? Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau!